Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, News Game 280. Mandem perguntas, mandem aqui é, participações de vocês, a gente quer saber justamente o que vocês estão pensando. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial aqui para falar um pouco. Pouca gente sabe que é influenciadora ituriana, na verdade se chama Bruna Gabriela Silva Gonçalves dos Santos. A ideia do nome veio dos personagens literários em Turiel e Feluriana. Apesar de ser bacharel em Direito pela UNB, seu sonho foi sempre ser criadora de conteúdo. Em 2020, com a pandemia, veio uma oportunidade para concretizar esse desejo e ela criou o seu canal. Entre gameplays, curiosidades e coberturas de eventos, o conteúdo da criadora ensinou que o maior desafio é lidar com os próprios limites e aprender a sair da zona de conforto. Grandes marcas como o Banco do Brasil, Submarino, McDonald's, Warner Play e TikTok já realizaram trabalhos com ela. Seu objetivo agora é seguir crescendo enquanto apresentadora e desenvolver suas habilidades na criação de conteúdos. A parceria com a Red Bull veio para somar a esses projetos. E esse aqui é o resumo da assessoria de imprensa, mas eu resolvi fazer essa intro para a gente começar essa conversa super bacana. Tudo bem, Turiana? Seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek. Tudo bom? Tudo ótimo, boa noite, Pedro. Boa noite para o pessoal que está assistindo. E você já leu o resumo aí, já contou a história toda, né? De como eu comecei a criar conteúdo. É um prazer, inclusive, estar aqui para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, que é um assunto que eu gosto tanto, né? É tão gostoso a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, então é uma oportunidade incrível. É, Turiana, vamos começar então por um. Eu contei, mas eu contei o um resumo. É legal ouvir da criadora de conteúdo, o <risos> que, que aconteceu e tal. Você fez direito na UNB, por que você deixou de ganhar dinheiro como advogada e resolveu virar streamer, youtuber, produtora de conteúdo na internet? Vamos aos detalhes então. É, a minha família inteira, ela é formada em direito, né, o núcleo familiar mais próximo, meus pais e o meu irmão. E quando eu estava no ensino médio, eu não sabia muito bem com o que eu gostaria de trabalhar ainda. Eu sempre fui uma pessoa mais voltada para cenários criativos. Eu fazia patinação artística, eu fiz teatro musical, eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer aula de dança. Mas na hora de escolher a faculdade, eu pensei assim, bom, eu vou começar pelo que eu considero mais difícil de passar, porque se depois eu mudar de ideia, pelo menos eu não vou sofrer tanto no vestibular. Acabou que eu passei direto né, no programa de avaliação seriada que tem aqui em Brasília, que você faz uma prova por ano, e eu entrei na UNB, é né, uma universidade federal que tem aqui em Brasília, para direito, e acabei formando, mas eu não tinha uma identificação muito grande com a profissão, e eu sempre estava fazendo atividades extracurriculares que não tinham nada a ver com o meu cenário né, profissional. Então, quando eu tive a oportunidade de, de fato, ingressar na criação de conteúdo, que, como você comentou, era um planejamento que eu já tinha desde mais nova, uma coisa que eu já tinha como um sonho, assim, um, um objetivo, eu pensei por que não, né? Por que não tentar? E eu sempre tive muita sorte de ter o apoio dos meus pais, então, durante todo o processo em que eu mencionava que eu queria botar o projeto para andar, mas não começava, minha mãe me cobrava, minha mãe virava pra mim e falava, cadê o link? Eu vou te dar até a semana que vem para você colocar esse link no ar. Então, eu tive esse apoio foi muito importante, realmente, para que eu começasse a criar conteúdo em 2020. E a gente está falando de público gamer, né? Estamos falando desse público geek, nerd, e que é uma coisa, eu, eu adoro entrevistar meninas, porque é uma, é uma inclusão importante para esse setor. Uma coisa que eu ia te perguntar, é, sua mãe te incentivava muito a você começar a produzir. É, você jogava muito videogame? O que, que você gostava de jogar? Quais eram os seus <risos> gostos? E por que, que você queria fazer transmissões na internet? Bom, eu jogo... Opa, perdão. Saúde. Tomar uma aguinha. Importante. Importante, tem atenção. -se. É, então, eu jogava desde criança, na realidade. Meu irmão me ensinou a jogar videogame. Então, desde os três aninhos, mais ou menos, eu já jogava mas a minha mãe assim ela nunca teve uma aproximação muito grande com jogos na verdade a gente brinca que ela na verdade não tem muita paciência então ela vira tabuleiro ela se estressa mas ela sempre achou que era uma a, a minha a, a minha adora jogar Mario Kart comigo e dirige tudo ah. na contramão é maravilhoso <risos> então mas isso é muito bom então, a minha mãe, ela acompanhava mais de longe, assim, ela sabe das histórias do jogo, às vezes ela assistia, mas ela não jogava. Meu pai também participava um pouco jogando, mas o meu irmão foi quem acabou me introduzindo para vários games que eu amo até hoje, como, por exemplo, Zelda, que é o meu jogo favorito da vida, e outros clássicos, assim, a gente sempre teve muito Nintendo em casa. Então, desde criança, muito Mario, muito Donkey Kong, enquanto criança, eu joguei bastante Pokémon, depois de mais velha, não tanto. E aí, eu fui jogando ali no Super Nintendo, no Nintendo 64, mais ou menos até uns 12 anos de idade, quando eu ganhei o primeiro console, que era meu mesmo, não era do meu irmão, né, que foi o Nintendo Wii. E aí, assim, realmente eu nunca parei, parei totalmente de jogar nada. Salvo ali, talvez, no período da faculdade, um pouco mais ocupada, que eu acabei dispersando, assim, não estava tão por dentro das notícias, mas sempre tive videogame em casa, e os meus pais sempre acharam uma atividade saudável, assim, né, porque eu interagia com meu irmão, então era muito legal. Uhum. Aí você entra na faculdade de Direito da UEB, se forma bacharel, e aí vem um evento, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque antes de você, antes das, das entrevistas que eu tenho feito com gente da Red Button, é, faz muito tempo, na verdade, assim, eu até como, agora vou falar um pouco de mim, mas é para te fazer uma pergunta também a respeito disso. Eu entrevisto youtubers há muito tempo, né? Eu peguei... Felipe Neto e PC Siqueira, tipo, 2014, eu pegava, eu, eu pegava umas coisas bem mais para trás. Mas tem um fenômeno muito interessante, que é assim, eu cresci muito com conteúdo na pandemia e você apareceu nesse período. Como é que foi um pouco disso, você se descobrir streamer é, num período que foi difícil para a maioria das pessoas? A gente tava uhum. trancado em casa, é, vivendo uma circunstância muito peculiar, e ao mesmo tempo tinha muita demanda, né? Tinha muita gente querendo ver aquele conteúdo, né? Sim, eu acho que foi uma forma de tentar lidar com a dificuldade do momento, né? Porque a gente sabe uhum. que não foi um momento fácil para ninguém. E eu, ainda bem, tive o privilégio de morar em casa com os meus pais, de estar num ambiente ainda muito mais confortável do que a maioria das pessoas. Mas a gente ficava naquela incerteza, naquele medo, e foi aí que minha mãe, inclusive, sugeriu que eu voltasse, né? Na, na probabilidade, na ideia ali de construir de novo o canal. Uh, até então, eu estava estudando um pouquinho para concurso, ainda na esperança de ter algum concurso para que eu pudesse prestar né, ainda na minha área. Só que não estava dando rendimento nenhum. E minha mãe sabia que tinham outros hobbies que eu gostava de me dedicar mais. Porém, eu não podia sair de casa, né? Tava todo mundo em quarentena. Então, a gente conversou. E ela me ajudou a investir para comprar um PC. Porque na época eu só tinha um notebook. E o notebook, ele não conseguia rodar, né? Ele não tinha placa de vídeo processamento para poder criar conteúdo. E ela falou, não, beleza. A gente combina. A gente divide aqui, compra o um computador. E você começa a fazer conteúdo. A única coisa que ela pediu é que eu fosse se ela me deu o prazo lá para uhum. começar a postar. E foi muito importante, eu acho, para mim, por ter o acolhimento da comunidade. Então, eu tinha aquele alívio psicológico ali de me sentir próxima com a minha comunidade que foi se formando, mesmo que a gente estivesse cada um isolado na sua casa. Mas eu acho que também foi um alento saber que, de certa forma, eu estava levando um alívio para as pessoas da comunidade, que como você disse, né, Pedro? O pessoal estava com muita demanda de assistir ou conversar ou só se comunicar de alguma forma, ainda que fosse por emoji, ou ainda que fosse só, assim... Esparecer, uhum. mesmo dentro de um contexto tão difícil quanto foi o da pandemia, né? Uhum. Você se sentia meio assim? Eu tô, tô sendo bem grosseiro na minha colocação, mesmo, porque eu tenho muitos amigos que são psicólogos e terapeutas, mas você se sentia meio você sendo assim, um apoio para as pessoas que estavam assistindo o streaming em dias mais difíceis? Em alguns momentos, as próprias pessoas da, com da minha comunidade trouxeram relatos para mim a respeito de se sentirem um pouco aliviadas de a stream, de forma geral, ou os conteúdos do TikTok, né? Dos vídeos curtos, é, terem dado aquele alento, assim, que elas estavam precisando. E ainda me emociona muito. Eu encontro, às vezes, agora, em eventos né, presenciais, uhum. eu encontro essas pessoas que falavam comigo. E é sempre muito emocionante. A gente chora bastante, tudo. Porque é... É muito gratificante, né? Saber que a gente conseguiu uhum. contribuir de uma forma positiva para a vida das pessoas. É, mas eu não sei se eu chegaria a dizer assim que eu fui um apoio, um apoio, sim, porque uhum. eu sinto isso um termo muito sério, né? Eu acho que essa, sim. como você disse, toda essa questão da assistência psicológica dos profissionais de saúde é muito importante. Façam então... terapia, eu falei Exato. com figura de linguagem, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu, eu acho muito legal, assim, como figura de linguagem. Super, mas eu sempre recomendo a galera da minha live, é. assim, se puderem, busquem terapia e façam, porque a gente, enquanto streamer, a gente pode ajudar o máximo que a gente puder, mas a gente nunca vai suprir, né, o lugar de um profissional da saúde mesmo. Mas é super gratificante ter esse retorno da comunidade. Uhum. É, você falou um pouco sobre jogos que você gostava, você falou um pouco de Nintendo, Pokémon... E, e, e no meio da pandemia teve essa questão, enfim, dos eventos digitais e aí teve um pouco da, das inserções da marca. Você está na campanha agora fazendo com o Banco do Brasil, né? Como é que foi um pouco é, essa trajetória do tipo... Que é, que é o sonho de muitos criadores de conteúdo e, e, e, e, é, e é o fundamental para o trabalho. Como é que foi conseguir esses apoios? Como é que foi, foi difícil... É, você acha que foi um pouco mais fácil também pelo momento? Como é que foi um pouco isso? Tem a pressão também de fazer número? Tem. É, respondendo primeiro a última pergunta, eu me de sinto muito pressionada, é, eu me sinto muito pressionada não pelas marcas, eu me auto-pressiono, para subir os meus números, porque eu acho que acaba que quando a gente está nesse cenário da produção de conteúdo, inevitavelmente a gente se coloca numa posição de comparação, né? E aí por isso, inclusive, que entra a história da terapia, para você poder aprender a lidar com isso. Mas com relação às marcas em si, eu não sinto uma pressão tão grande assim de alguém virar e falar, olha, você precisava ter não sei quantos mil seguidores, porque senão não vale. Eu não sinto muito isso, eu, na verdade a minha aproximação com as marcas ela veio muito mais de um lugar de feedback, de olha... É, a gente conheceu o seu conteúdo, gostou bastante, queria saber como é que você trabalha. A exceção à regra no quesito de como essa aproximação aconteceu foi com o banco, porque no caso do banco a gente participou de um concurso de caça-talentos. Então, eu me inscrevi para o concurso, o concurso teve várias fases e dentro dessas muitas fases a gente precisava mostrar como que é a nossa stream, qual tipo de conteúdo que a gente faz, as coisas que a gente costuma né, mostrar para o público e eu fui uma das ganhadoras, foi muito seis no total, o concurso durou mais ou menos três meses, e enfim, a gente conseguiu aí formar o que é hoje o Squad BB, né, que é um projeto do Banco do Brasil para aproximar o cenário gamer do banco e também os esportes tradicionais do cenário de esportes, porque o Banco do Brasil sempre teve essa tradição, né, de se manter presente e de patrocinar eventos esportivos, e aí agora eu levo o nome, né, do Banco do Brasil junto comigo. Eu acho que você tá mutado. Tô mostrando na tela parede. os seus canais. Ah, é, okay. Não, não, não, não, não, não, é isso mesmo. É que eu mutei é direto <risos> no StreamYard aqui, é eu não dou. Ah, entendi. E, mas é o que eu tava, tava mostrando na tela os seus canais no YouTube. E uhum. é uma coisa interessante, né? Você tem alguns jogos AAA que você joga. Uhum. Mas engraçado como pegou também, viu, jogos indies, né? Little Nightmares, também no né? Tunic. Como é que funciona um pouco isso? Super Mombo Quest, você tem aqui uma gameplay super legal. Sim. É... Como é que funciona isso? O teu público gosta de indies? Então, é, o que eu costumo fazer e que eu estou voltando a fazer recentemente é fazer conteúdo do que a minha comunidade me dá um feedback que curte. Então, hum. o que aconteceu ao longo da minha carreira, né? Da minha breve carreira até o momento enquanto criadora de conteúdo é que eu comecei jogando muito, muito Valorant que hoje em dia é realmente um dos jogos que eu mais jogo. É um jogo do cenário competitivo, eu gosto bastante do cenário competitivo eu tenho né, a pretensão de entrar para o cenário de apresentadora, né? do casting brasileiro e eu comecei batendo muito nessa tecla. Porém, eu também gosto muito de jogos de aventura, de jogos com narrativa e de jogos indie. Então, eu aproveitei a possibilidade de mesclar um pouco as duas coisas. Acaba que eu faço o quê? Eu priorizo colocar no meu YouTube justamente essas gameplays de jogos completos, de jogos indie. Esse aqui recentemente... é você com a sua mãe, né? Esse sou eu com a minha mãe, ensinando minha mãe a jogar Val. <risos> e recentemente, eu criei o Vods, que é aquele outro canal que você abriu. acho que eu criei essa semana que é para começar ah, a colocar legal. conteúdo de lives e aí nas lives eu jogo mais ou menos o que eu tô na vontade é. naquele momento tô assim ah, agora eu quero zerar esse jogo eu jogo mas às vezes eu faço maratona para é, ruxar ela né que a gente fala no Valorante e aí vão 10 lives de Val. Não tem muito conteúdo ainda no canal do Iturivotes, porque eu comecei essa semana, então comecei a postar tem pouco tempo. Mas eu faço um pouco dessa divisão, assim. E com relação aos indies, o pessoal gosta bastante, assim. Principalmente a demanda do TikTok para indie, ela é muito ah, é? grande. Ela é muito grande, é muito Pô, curioso. Eu tô, eu tô moscando, cara. Eu tenho um dos maiores, maiores sites de indie e eu fico toda hora... Quem usa TikTok aqui em casa é minha esposa, né? Eu falo, eu não consigo entender esse troço. Vou ficar aqui no YouTube, não sei é... o que. É, que monetização, é que a monetização no YouTube é melhor, de fato. Ah, é, ah, começou Mas agora o... no TikTok também, né? Começou esse hum. ano. Mas tá, tá andando ainda. Mas no, no TikTok é muito engraçado. Eu tenho um quadro que eu testo os, os jogos, né, que os meus seguidores hum. indicam. Tem um grande influenciador do, dos indies no TikTok, que é o Pedro Caixa, que é um desenvolvedor. Ah, Seja sim! Daqui, ele, é amigo, ele é meu amigo, ele é meu amigo, eu conheço boa. ele. É, eu gosto muito dele, ele foi uma das primeiras pessoas que também criava conteúdo de jogos no TikTok com quem eu tive contato e se tornou um grande amigo, hoje em dia é uma pessoa que eu gosto muito e dentro do cenário índia é muito curioso, porque é isso, as pessoas criam hype, elas criam hype com os projetos brasileiros, elas criam hype com projetos independentes e você vê muito essa demanda, então no TikTok eu tenho esse quadro que eu comecei, não tem muito tempo acho que uns dois meses talvez, que eu testo os jogos que os seguidores me indicam e quase sempre a demanda e o número de engajamento é muito muito maior para jogos indie, ou jogos assim, uhum. que não são muito famosos, né? Os famosos AAA. Uhum. É muito difícil alguém pedir um AAA. Eu acho que justamente porque o mercado, ele tem muito conteúdo já direcionado para AAA, e as pessoas já conhecem, ou já me viram jogando, ou já viram muito conteúdo a respeito, mas elas têm curiosidade assim, ah, e se a Ituriana jogar, não sei, recentemente eu testei, eu não sei nem se ele se enquadra como indie, mas eu testei Dead Cells, que é um jogo roguelike 2D e tudo que é um jogo que eu não conhecia, ele tava disponível na Game Pass, pediram para testar, testei. Um jogo sensacional, assim, a estética dele é lindíssima, não é um jogo difícil, eu gosto muito de Roguelike, passei a gostar depois de Hades, que é outro indie que também é maravilhoso. Sim. Então, é, é muito interessante, assim, ver como a pessoa, o pessoal tá engajado nisso, né? E hum. tem, tem muito espaço, assim, pros indies por lá. Que legal, que bacana. bom saber disso aí. A, a, a, a gente comecei te fazendo pergunta no final das contas saiu <risos> eu, eu mais informado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. É, já tem algumas perguntas aqui no nosso chat, mas antes de te perguntar também, é, você cresceu na pandemia, cresceu com as marcas, tem essa pressão por números? E vamos falar um pouquinho de, de lados um pouco menos glamurosos. É, isolamento em casa, é, o desgaste de você trabalhar online. Como é que você organiza? Eu queria saber um pouco como é que a Ituriana... É, você tem horário para parar de gravar? É, seus pais conseguem te ajudar um pouco nisso? Você tem um pouco de medo, sei lá, quando você for se mudar, morar sozinha ou morar com outra pessoa, de organizar um pouco esse trabalho? Eu queria que você contasse um pouco, e eu não vou perguntar a sua idade, mas eu sei que você é mais nova aqui, <risos> ó. Eu tenho 25 anos, é, ah. pra referência, mas... Sim, os meus pais eles me ajudam bastante, né? Como eu disse, eu ainda moro com eles, então a questão de administrar a casa, a logística da casa, acaba ficando uhum. com eles mesmo. E isso ajuda pra caramba, porque na prática eu tenho todo o tempo livre para poder dedicar para o meu trabalho. Eu tenho uma uhum. rotina, então eu anoto tudo num caderninho, né, num planner, para não esquecer de nada. E a minha rotina, ela consiste basicamente em é, cumprir com a minha demanda de vídeos, que ela pode ou não variar, né? Às vezes a gente tem um pouco mais de público, às vezes a gente tem entregas que são mais relevantes ou mais urgentes, e a gente precisa tentar ali enquadrar no meio da agenda. Mas eu também tenho o meu esquema semanal, né? Eu posto mais ou menos dois vídeos por dia no TikTok, normalmente reposto esses vídeos para Reels e YouTube Shorts. Eu posto cinco vezes por semana no YouTube, né? Os vídeos longos de gameplay. E Eu também tenho a minha rotina de lives, fora cuidar, assim, aquela questão, né, de cuidar da voz, eu faço tratamento com fonoaudiólogo, porque eu realmente, como ah, eu disse, legal. pretendo entrar, justamente, é, eu pretendo entrar hum. no cenário de casting, então eu sei que tratar da voz é muito importante, é, eu também faço terapia, eu procuro me exercitar, então faço aula de dança, eu faço acompanhamento médico, né, de várias outras coisas, além de questões burocráticas, elas sempre vão acontecer, então, é o bastidor mesmo, aquela questão de entrar em reunião, de ler contrato, de tentar analisar as nossas informações informações, os nossos engajamentos, entender onde a gente pode melhorar, receber feedback. Então, Todas essas coisas, elas ficam enquadradas na minha rotina. Eu vou fazendo ali um malabarismo para conseguir encaixar tudo, porque dentro do cenário gamer, os horários são muito versáteis, né? A gente não trabalha muito num esquema de horário comercial. Então, às vezes, você vai ter uma reunião, a reunião vai ser 10 horas da noite. Mas é normal para o nosso cenário, porque, como eu disse assim, a gente não segue um horário tabelado. Mas, na medida do possível, né tentando manter uma rotina saudável, eu acordo normalmente às 8 da manhã, alguns dias a seis e meia, que são os dias que eu vou fazer aula de dança Opa, que aula é aula cedo pra caramba terças e quintas, acorda seis e meia da manhã porque a minha aula de dança é às 8 então acorda hum. seis e meia pra ficar disposta e ir pra aula hum. e vou dormir por volta de meia noite e nesse meio tempo normalmente eu pego pra começar a trabalhar entre 9 e 10 horas e volta às 10 horas da noite, então eu Faço mais ou menos umas 12 horas por dia. Claro que paro, dá um intervalinho, descansa, né? Mas uhum. eu fico nessa função, assim, de gravar e resolver as coisas por volta de 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias, com exceção de sábado, que normalmente eu tento tirar de folga e não mexer com nada, assim. O que você menos gosta de fazer? Ai, editar eu acho vídeo. que editar. <risos> eu acho que editar. Sabe por quê? Porque... Eu sou muito ruim. Então... Sabe aquela coisa que a gente não gosta muito de fazer sim. uma coisa que a gente não conhece? Eu tô feliz da vida, porque eu tô tocando um canal e aí tem dois editores lá, aí eles é fazem os cortes e assim, mas eu, eu, eu compenso quantas coisas, eu faço 500 lives, ah, então é, não ajuda muito, mas ajuda, ajuda mas bastante, é bom, porque é muito chato. É, porque te dá um espaço pra você ocupar a sua cabeça com outras coisas, eu acho que isso que é o mais sensacional, assim, né? Uhum. Dentro desse cenário, desse segmento gamer, a gente tem vários tipos de ocupação, vários vários tipos de profissão diferente, porque tem o editor, às vezes tem roteirista, às vezes tem a galera que faz a, as thumbnails, tem o pessoal que faz o, o estudo dos feedbacks, né tem a galera do uhum. comercial, então tem muita coisa, tem muita oportunidade dentro do cenário profissionalmente falando, mas a questão da edição em específico é uma coisa que pega muito pra mim, porque eu não sei editar direito, tudo que eu soube ou aprendi foi nos últimos dois anos, basicamente... Na base da necessidade mesmo, assim. Olha, você está no Streamber, o concurso de caça-talentos, o seu futuro depende disso para você entrar para o Banco do Brasil. Vou aprender a editar. E era coisa assim, eu não sabia colocar o take em preto e branco. Eu precisava ir no YouTube e colocar editor tal preto e branco. Ah, beleza, é assim que faz. Então, a, o meu conhecimento é sofrido de edição. E eu faço, na medida do possível, cortes secos porque é o mais rápido e como eu tenho um volume de conteúdo relativamente alto se eu for editar muito tudo e ainda sem saber eu vou demorar 5 horas para fazer uma coisa que alguém que é profissional faz em 10 minutos. E Sim. não vai ter um rendimento bom, né? A qualidade eu acho talvez melhore bastante mas eu também não tenho muito timing da edição então nem sei se ficaria uhum. assim tão bom e a eficiência, o número, né? A quantidade de coisa que eu consigo fazer upload ao longo da semana ia cair, assim, uhum, acho que para 10%. Ia cair de forma muito drástica mesmo. Então, eu acho que é editar, sem sombras de dúvida, é o que me causa mais estresse. <risos> muito bom esse feedback, eu me identifico bastante, assim, eu gosto de fazer o conteúdo ali, eu sou o cara de de gravar, fazer live isso também me cansa mas assim, algumas atividades especiais, eu gosto de editar texto editar vídeo não é tanto comigo mas tem algumas perguntas aqui do nosso público o Cal, que é o meu sócio tá perguntando lá no perfil do Drops de Jogos você viu muitas mulheres decidirem pelo streaming na pandemia ou decidirem pelos games na pandemia ver mais mulheres no cenário? Eu acho que não foi uma tendência causada pela pandemia, mas eu tenho visto as mulheres mais presentes no cenário. Existe uma pesquisa, né, que é a pesquisa Games Brasil, se eu não me engano, ela é feita anualmente, ela sempre faz um estudo, inclusive, da participação das mulheres dentro do segmento. É, eu não me recordo agora os dados exatos, mas se eu não me engano, eu olhei uma vez a é de 2019, ou seja, pré-pandemia, e as mulheres já faziam parte de um percentual grande dentro do segmento gamer, eu acho que era coisa perto já de 50%. Então, talvez talvez eu não ache que aumentou mais em função da pandemia mas eu acho que a gente está conseguindo ganhar mais visibilidade dentro do cenário o que para mim é essencial porque a gente sempre teve presente dentro do cenário gamer. Existem documentários que falam sobre isso, o GDLK é um documentário da Netflix, ele fala sobre Sim. como, por exemplo, Pac-Man, quando ele foi criado, ele foi criado no intuito de levar mais mulheres para os fliperamas, por isso que ele tem um design que é um pouco mais colorido e tudo, porque na época foi o que os japoneses olharam e falaram, ah, a gente acha que isso vai atrair o público feminino. Então, sempre foi também... Feminino, o cenário gamer sempre foi nosso também. Só que eu sinto que tinha pouca representatividade, e agora eu fico feliz que essa representatividade ela tá começando a aparecer e eu espero que apareça cada vez mais, sabe? Eu fico muito satisfeita e eu me sinto com a responsabilidade enorme nas costas de ser uma das pessoas que representa nessa né, presença feminina agora no cenário gamer. Sem dúvida nenhuma. A Sabrina, que é sua amiga que mandou aqui algumas perguntas, ela que linda sua mãe te incentivando. A maioria dos pais nem faz ideia. De, do que seja esse cenário e nem acha que essa pode ser uma profissão. É, você enfrentou algum preconceito da sua família por conta da decisão profissional? Não, da minha família não. não. A, a minha família toda é muito... Como é que eu vou explicar? Nós somos nordestinos, então eu acho que a gente... Ah, que legal! Não é, é, sim, a minha família é toda nordestina, de Pernambuco, Caruaru. E a gente é muito prático, eu colocaria dessa forma. Então, a partir do momento que eu decidi os meus pais apoiaram, o resto da família não questiona muito, assim, ah, por que você está fazendo, deixando de fazer? Eles ficam curiosos, assim, como é que funciona? Mas como é que você ganha dinheiro? Mas como é que você vai trabalhar? Você trabalha de casa? Mas em nenhum momento alguém da família virou e falou, ah, não, isso aí não dá futuro, ah, isso é coisa de criança. Em nenhum momento. E aí, realmente, eu preciso fazer uma menção honrosa, assim, uma menção especial para o meu pai e pra minha mãe, porque eles são os meus fãs número um, assim, o meu pai, às vezes, é eu começo a ouvir minha voz, assim, pela casa, saiu andando, gente, de onde que eu tô ouvindo a minha voz? É o meu pai que colocou no notebook dele para ficar rodando os meus vídeos do YouTube, porque, tipo, ele quer dar visualização, ele quer dar tempo de visualização para ajudar a monetizar, sabe? É umas coisas muito fofas, assim, minha mãe também sempre tá dando ideia de vídeo, às vezes ela vê alguma coisa no TikTok, manda o link, fala, ai, ah, faz uma coisa assim, Ah, eu gostei daquele seu vídeo. E é como eu disse, assim, a minha mãe, de todos nós aqui dentro de casa, ela é quem menos tem interação com o cenário gamer. Ela conhece uma coisa ou outra, mas muitas coisas ela não entende, e ela ainda assim, assiste e aprende pelos vídeos para poder comentar depois, sabe? Então, Nossa, é muito, é muito muito gratificante, assim, saber que eu tenho esse apoio, assim, dá um, dá um alívio enorme. E eu nem falo muito, porque já teve outras vezes que eu fui falar em detalhes, eu comecei a chorar, assim, porque é muito... É, é, é um alento muito grande, assim, deixa o coração quentinho. Sim, principalmente, né, Ituriana, porque a gente, a gente sabe também o quanto é difícil, né, a gente crescer num país que tem ainda graves problemas sociais e, e que tem esse, esse leque, né, esse, esse, essa falta de incentivo à, à tecnologia de ponta, né, então é, é um desafio para todos nós, nesse cenário se manter manter o mercado e, e que legal que seus pais eles reconhecem isso fazer uma pergunta mais boba aqui é Ituriana Ituriel mais Feluriana é do Shadow Hunters da onde saiu esse apelido você faz parte do fã clube de pessoas que botam o nick de, de games eu também Sim, botei mas eu, vou, eu vou eu vou contar a história desse nick em detalhes que eu, eu, eu gosto muito dessa história o que é. que acontece meu irmão ele sempre teve o nick gamer dele que é o nick gamer dele tem 10 anos e ninguém usa é só dele eu nunca vi ninguém mais usar e foi o nome que ele criou. E toda vez que eu ia cadastrar o meu nick em algum game, nunca tava disponível o nick que eu queria, porque eu sempre tentava umas coisas muito óbvias, assim, tipo, Elwyn, que é do, do Senhor dos Senhor Anéis, Anéis, né? Sim. E aí nunca, nunca funcionava. Sou fãzão, inclusive. Eu sou, acho que eu sou, do, eu sou do, do fã clube dos poucos que gostaram de Anéis do Poder. Ah, eu não assisti. E eu, é eu legal, confesso que assista. eu só vi Senhor dos Anéis, os filmes, né? Eu só vi uma vez, então a minha memória me falha um pouco, assim, que já tem um tempo que ah. eu assisti. Mas eu queria ler os livros, inclusive tenho. É, e aí, Leia. o que, que aconteceu? Eu pesquisava em livros de RPG, às vezes, os nomes. E aí, eu tentava usar os nomes dos livros de RPG. que meu irmão joga bastante RPG de mesa, ele tinha os, os livros. E também nunca estava disponível. Eu falei, eu vou criar um nome que só eu tenho. Isso foi em 2020 também. Foi na força e da raiva mesmo. Foi na força da raiva. Eu falei, eu vou, eu vou juntar alguma coisa. E eu lembro, eu anotei num pedaço de papel várias possibilidades. E aí eu não usava um nome específico. Eu juntava dois nomes diferentes, porque na minha cabeça a probabilidade de alguém ter pensado na mesma coisa era muito pequena. E aí de fato, em algum momento, eu cheguei com essa mistura de Turiel, que é do Shadowhunters, né? Do Cidade dos Ossos. Que eu... Não, ele não aparece no Cidade dos Ossos. Enfim, ele aparece nos Instrumentos Mortais, que é o nome da série. Uhum. E pelo que é uma personagem, uma ninfa da floresta, que aparece no segundo livro das Crônicas do Matador do Rei, que chama O Nome do Vento, o nome do livro. E eu olhei, assim, confesso que eu olhei meio torto para o nome. Eu falei: hum, não gostei muito. Achei, não achei tão. Não achei que tem um tom perro assim, sabe? Só que era o nome que tinha, eu não conseguia achar nenhum uhum. outro que foneticamente ficasse legal e que as pessoas fossem conseguir pronunciar com facilidade. Eu falei, tudo bem, vai ser esse, depois eu arranjo outro. E nessa de depois arranjo outro, começou o perfil a crescer, e aí ficou. E hoje em dia eu amo o nome, inclusive porque Ituriana serve para muitas coisas, assim, né? Serve para é, a gente fazer, por exemplo, Ituri Reino, Ituri Deusa, Ituri várias coisas, né? E a Feluriana, no caso, eu vou até te avisar antes de você colocar, porque ela tem umas imagens bem, assim, estranhas. Porque como ela é ninfa, e aí tem toda aquela uh -huh. colocação uh -huh. da fantasia, que ela é muito sedutora, não sei o quê. Às vezes, quando você puxa as imagens dela, aparecem umas coisas assim, você fica... É, eu vou deixar só na página inicial, não vou além. Mas o, é, o Ituriel não foi safe. Foi safe. <risos> o Ituriel é tranquilo. <risos> Ele, é, ele é, parece uma é, participação meu... bem pequena, inclusive. Ah, entendi. É, é, é muito engraçado isso, né? Essa coisa do nickname. O meu é sólidos porque eu sou fã de Metal Gear e do Kojima ah, há anos, assim. E Death Stranding Mas, eu, mas hoje, em dia, hoje em dia eu tô velho, né? Eu tô com 33, <risos> né? Aí eu vou falar assim, tipo, ah, qual que é o seu Twitter, jornalista? Ah, bota o Pedro... Eu tenho o Pedro Zambarda tudo junto, é um perfil reserva que eu tenho, mas uh -huh. eu não uso. Eu uso aquele lá mesmo. Mas uhum. o que eu ia falar para você é, e aí a Sabrina faz a pergunta aqui para a doutora Ituriana, a sua <risos> formação em direito te ajuda no trabalho? ajuda, ela ajuda bastante porque Legal. eu acho que direito é aquele tipo de conteúdo que ele nunca vai ficar perdido na sua vida, né, você quando estuda direito, você leva para tudo que você for fazer você tem conhecimento dos seus direitos enquanto consumidor, dos seus direitos enquanto contratos, quando você for assinar contratos, direito civil que envolve sucessão, que envolve você administrar suas coisas locação, tudo isso, então assim, quando você estuda, obviamente o direito é muito vasto eu não lembro, por exemplo, de tudo que eu estudei mas a gente tem uma noção, aquela coisa de Está estranho, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, você sabe onde procurar, você sabe como achar as informações mais rápido. Então, com certeza, isso me ajuda. Mas, para além disso, eu acho que a faculdade, em específico, ela me preparou muito bem para trabalhar com conteúdo hoje em dia. Eu acho que, apesar de eu ter tido a ideia de fazer esse canal antes, né, quando eu tinha ali uns 17 anos, eu era muito imatura, eu não tinha visto muito como o mundo funcionava. E como eu estudei numa federal, é, uhum. eu vim... De um histórico de escola particular a vida toda, e eu caí na federal, e eu tive um choque de realidade muito grande para pautas sociais, para pautas de minorias, para diversos outros assuntos, para como a vida adulta funcionava, também contato com o trabalho, com os chefes, com o prazo. É, o direito ele trabalha de forma muito séria com essa questão de prazo, né? Prazo judicial, se você não entregar a tempo, prescreveu, ou melhor, não prescreveu, né? Você entra em revelia uhum. e acabou. Você não. Uhum. Assim, você pode É julgado recorrer, a revelia. Mas... Ficou revel, assim, então é muito difícil você não ter esse senso de responsabilidade enquanto criador de conteúdo depois de você ter passado vários anos com esse tipo de demanda que você precisava, era a vida da pessoa que estava ali na sua mão e você precisava cumprir com prazo, você precisava argumentar e defender e entender o que estava acontecendo para poder representar aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que me ajuda muito, é um, um pacote muito completo, sabe, o direito. Uhum. deixa eu te fazer outra pergunta você mencionou várias vezes Valorant que é um jogo que está sendo muito apreciado pela comunidade de streamers e o pessoal está tá entrando e, e ele faz parte junto com League of Legends desse panteãozinho aí da, da, Riot. da Riot tua ambição em 5 anos é que você quer trabalhar na Riot qual que é o seu, o seu objetivo Ai. ou você tem planos B no meio do caminho essa pergunta é uma pergunta muito difícil eu diria que a minha ambição em 5 anos é ser uma Figura de autoridade, digamos assim, dentro do cenário de apresentação gamer do Brasil. Uhum. Quando eu digo figura de autoridade, não é no sentido autoritário, né? Mas é no sentido, assim, da referência. Ah, ah. Quem, é a, uma, quem é uma boa apresentadora? Eu gostaria de aparecer na lista ali do top 10, não sei, das pessoas referência, de bom trabalho, de boa apresentadora. E também, se possível, uhum. da criação de conteúdo. Porque eu não pretendo abandonar a criação de conteúdo, né? Foi a criação de conteúdo que me trouxe até aqui. E eu acho que as duas coisas podem andar juntas. Então, além de ser uma referência dentro da apresentação, eu gostaria que as pessoas me vissem também como uma boa criadora de conteúdo conteúdo, uma pessoa que traz conteúdo, de, assim, conteúdo confiável, conteúdo de qualidade, e eu não estabeleço marcas em específico, Sim. assim, apesar de eu gostar muito da Riot, se a oportunidade me fosse dada, com certeza, eu ficaria muito feliz em poder trabalhar, principalmente no Valorant, mas eu não estabeleço marcas em específico, porque eu acho que esse segmento, ele é muito fluido, né, e às vezes a Sim. oportunidade vem de onde a gente menos espera, e aí, de forma alguma, eu iria negar, assim, por exemplo, ah, receber uma oportunidade para ser apresentadora do Call of Duty Brasil. Poxa, é gigante, Agora. sabe? É enorme. O Call of Duty é uma comunidade gigantesca uhum. dentro do cenário brasileiro. Então, eu acho que é mais esse sentido, assim, de seguir a minha carreira, ainda que eu tenha marcas que são as minhas marcas do coração, assim, quanto Bruna, né? A Bruna gosta uhum. muito dessas marcas. Eu gosto muito da PlayStation, eu gosto muito da Riot, right. é, eu gosto muito da Nintendo. Então, qualquer uma dessas marcas, se chegasse e falasse assim, olha, você quer apresentar o palco? Você quer ser nossa influenciadora? Gente, eu ia ficar super realizada, né? Mas, é, em termos gerais, assim, crescer na minha profissão e ser uma referência dentro do cenário, pra mim, eu já estaria super feliz, assim, super satisfeita. Muito interessante. Não, é bem isso, assim. A gente também tem que trabalhar com as possibilidades, né, que nos chegam, é uma coisa que você tem que aproveitar ali a, a chance. E uma coisa que eu ia te perguntar mesmo, você falou um pouco que está sentindo uma inclusão maior das mulheres e tal, você falou, citou o Call of Duty, por exemplo. Uhum. É, você sente que também você consegue se apropriar desses jogos que têm mais público masculino e, e, e dar o seu toque de, de conteúdo neles? Eu acho que depende um pouco. Assim, a gente consegue criar conteúdo. E é super tranquilo. Mas algumas comunidades, elas são um pouco mais difíceis de se inserir do que outras. E aí também tem tá aquela questão do que, que a gente se sente mais confortável, né? Por que, que eu puxo tanto a sardinha para o Valorant? Porque eu jogo e eu entendo o jogo. Eu jogo desde o beta. Então, eu posso não ser um especialista. Mas se me colocar para falar a respeito do jogo, eu vou conseguir falar. Enquanto que, por exemplo, se me colocam para falar sobre Rainbow Six, ainda que eu entenda mais ou menos, como funciona, eu não vou ter um conhecimento de causa muito grande para falar a respeito mas aí eu acho que isso é muito uma questão de a pessoa, né, a mulher ou a menina enfim, a pessoa que queira é, falar sobre aquele determinado jogo que pode ou não ter uma comunidade pouco receptiva é você estudar, é você continuar fazendo conteúdo, né, não se deixar bater às vezes por uma recepção ou por algum comentário mais crítico porque infelizmente esse tipo de coisa ele acontece muito ainda dentro do cenário acho que não deveria acontecer, mas mas acontece muito um, um hate, assim, às vezes, por você falar de um determinado jogo, que supostamente algumas pessoas falam que mulheres não jogariam, mas eu acho que é importante, assim, a gente quebrar essa barreira justamente de mostrar, não, peraí, eu jogo, Alguma amiga uhum. minha joga, e a gente gosta, e a gente entende. E aí, a partir disso, e conquistando os espaços, eu acho que com é, uma argumentação embasada, né? Porque é aquele tipo de coisa, quando você tem a informação e o conhecimento, as pessoas não tiram isso de você, você tem. E quando você consegue mostrar isso, é muito mais fácil de você conseguir ganhar esse espaço, porque eu acho que você passa a ganhar respeito. Então, eu acho que é isso, assim, é mais ou menos essa estratégia que eu faria, por exemplo, hoje, se eu fosse adentrar num cenário que eu considero ser um cenário que eu não entendo muito bem. Eu iria estudar e começar a tentar criar conteúdo direcionado para isso. Muito bom, muito bem. Não, é, é isso mesmo que tem que ser feito. Olha Alexandre aqui, Denardi, mandando um salve. Ah, meu moderador. Ai, que legal, está nos acompanhando aqui. Falando em moderação, comentários tóxicos, como é que você lida? Já teve algum episódio que foi mais complicado? Eu nunca tive É uma, uma, uma pergunta clichê, complicado. eu sei, mas eu tenho vontade de saber só. Eu tenho muita sorte, os meus moderadores são incríveis, a minha comunidade também, então eu sinto que eles formam uma base de proteção, assim. Os meus moderadores, eles são tão rápidos que às vezes eu recebo algum comentário e não dá tempo de ler, eles apagam antes de eu conseguir ler e só falam ah, deixa, era besteira. Sim, não se preocupa, a gente já apagou. É, no TikTok ainda não tem a funcionalidade de apagar quando você tá em live, então às vezes eu vejo, mas eles também, assim, dão T.O., dependendo se for uma coisa mais séria, já bloqueiam e segue a vida normalmente, então eles fazem essa, essa capa, digamos assim, protetora, a gente até brinca que dentro do Ituri Reino, né, que é o que a gente criou ali da nossa historinha da comunidade, eles são os arcanjos e aí eles é, comandam os iturianjinhos, que são os nossos inscritos, que é a galera que protege o reino. Porque justamente quando eles não estão lá, quando alguém está ausente, porque está trabalhando, alguma coisa assim, a própria comunidade repreende quando alguém fala alguma besteira, e aí fica muito mais fácil de lidar. É, eu tive assim pouquíssimos casos em que alguém foi, por exemplo, na minha DM ou foi na minha caixa de pergunta e mandou alguma coisa muito ofensiva. E normalmente o que eu faço é bloquear, assim, eu entendo que dá palco. Teve uma época que eu fazia isso, assim, eu pegava comentário, às vezes respondia, criava vídeo em cima, mas o dar palco só deixa as pessoas mais inflamadas. Inflama a minha comunidade, que começa a ficar reativa com relação à pessoa que fez o comentário de hate. E não é isso que eu quero incentivar dentro da comunidade. E inflama, às vezes, as pessoas que, eventualmente, dariam hate, né, faziam, fariam algum comentário uhum. de hate, porque elas se sentem mais, assim, na vontade de me irritar. Porque elas veem que funciona, né? Que você se deixou atingir. Então, ultimamente, eu tenho só dado bloco. Às vezes, se for uma coisa mais séria, assim, eu dou uma chamada de atenção antes de bloquear mas também não fico sem me posicionar, sabe? Se for uma coisa que me ofendeu bastante, assim, eu bloqueio e sigo a vida. Muito bom, muito bem. O, teve aqui, ó, o Alexandre, o chat mais rápido da Twitch. O, o tá chat mais aí. rápido da Twitch. É o meio muito Santos. rápido. Você lê bem rápido, você é que nem eu, tipo, pá pá, pá, pá, uh -huh. pá, pá, vai direto neles. Carlos Santos mandou aqui, e aí, pessoal, tudo bom? Sarve, prazer e Turanjinho, com mais com tempo mais em tempo serviço. em serviço. É o EJET. A gente é tem que ele é o ferreiro do reino. Ele é, eu acho que é o inscrito mais antigo, depois dos moderadores. E acho que ele, na verdade, é mais antigo ainda do que alguns dos moderadores, mas assim, ele é muito, muito antigo, aquele famoso, quando ele chegou era tudo mato, e a gente fala que ele é o ferreiro do reino, porque ele gosta muito de Minecraft, e teve uma época que a gente tinha um servidor em Minecraft com o Ituri Reino, e ele fez todas as armaduras e todas as armas que eu usava, então era, era sensacional, assim, era muito legal, era muito divertido, e aí a gente intitulou ele o ferreiro oficial do reino. Na verdade, o SAMI tem, tem mais tempo de ser. Viu? Só a Sami. É só a ah, Sami. É isso mesmo. É que é a moderadora mais antiga. Entendi. O Regi, Regilson Londeiro está confirmando aqui as informações. Uma coisa que eu ia te perguntar: é, você estourou, você realmente se transformou numa streamer em 2020. Uhum. Foi ano da pandemia. Você foi na BGS depois? Foi, fui na BGS e ano aí? passado. Foi... Muito, não, não sei, assim, não sei. É, inclusive, um beijo pro que eu vi que ele mandou mensagem. Porque a mudança pra é... você foi muito radical, né? Você passou do tipo, eu gostava, mas eu não tinha nada a ver com esse universo, pra tipo, virei uma das principais streamers do mercado. É, principais streamers do mercado, você está sendo muito legal comigo. Muito obrigada, é isso. Pô, deixa eu te vender Nossa. um pouco também, não precisa... <risos> eu fico sem graça, mas a eu, nossa, fiquei até desconcertada, porque eu lembro, assim, de momentos muito, muito uhum. marcantes da BGS, é, quando eu tava para viajar pra BGS, a gente recebeu a notícia que a gente iria com o Banco do Brasil, né, ele era patrocinador master da BGS, e uhum. todo mundo do próprio banco comentou bastante sobre, nossa, vai ser muito legal, você vai ser muito parada, as pessoas vão te reconhecer, e eu olhei e falei, Gente, claro que não vai acontecer. Talvez uma, duas pessoas, mas assim, acho que vocês mas estão aconteceu. exagerando. E aí aconteceu, e foi um negócio assim surreal, porque você estava andando, as pessoas te paravam, e é tão legal poder falar com as pessoas, é tão legal poder ter esse presencial, assim, de tirar foto com o pessoal, de abraçar a galera. Eu fazia questão de perguntar o nome, abraçar todo mundo, mesmo que eu estivesse correndo, mesmo que eu estivesse atrasada, porque, pô, é aquela pessoa que acompanha o meu conteúdo, que permite que o meu sonho aconteça. Então, putz, é 15 segundos, às vezes, de interação, mas eu lembro de muita gente, eu lembro de um garotinho específico, o nome dele era João, Toda vez que eu conto essa história, eu fico querendo chorar, mas eu vou tentar não chorar. Mas é, o nome dele era João, a gente tava fazendo um Meet and Greet da Gamer House Brasil, que foi um projeto que eu participei dos gamers do TikTok, e esse menininho apareceu vestido de deco do, do My Hero Academia, que é um anime que eu gosto muito, com uhum. uma caixa de Zelda para eu autografar, e aí eu já fiquei assim mas a, a sua a, a caixa é, é muito caro vai desvalorizar a sua caixa ele não mas eu quero E aí ele foi falar comigo e ele começou a chorar E aí eu comecei a chorar E aí eu, amei, eu olhei para a mãe dele e a mãe dele tava se desmanchando atrás falava assim e Turiana a gente veio aqui só para ver você a gente viajou a gente comprou ingresso porque a gente viu que tinha esse meeting greet. E, cara, aí eu abracei ela, ela me abraçou, aí chorava todo mundo, e aí eu assinei o livrinho dele, assinei a caixa, tirei foto, foi, foi surreal, assim, porque eu olhei e falei, gente, como pode, né, às vezes a gente duvida tanto da nossa capacidade de tocar a vida das pessoas, e como pode ser tão significativo que foi uma família inteira viajar para tirar foto comigo, eu fiquei assim, putz, se eu pudesse eu passava o dia, só que aí a gente não pode, então eu fiz questão de dar a maior atenção que eu pude naqueles momentos ali, depois, com a promoção do próprio banco, eu consegui ingresso para eles irem mais um dia. E foi a minha forma de retribuir assim, porque é muito é muito emocionante. E não só ele, mas muitas mulheres, principalmente que vem falar comigo, eu me emociono bastante também, porque elas começam justamente a falar sobre a representatividade no cenário e sobre uhum. como é uma inspiração ter mulheres e como eu passo a ser uma inspiração, e aí eu também acabo me emocionando muito porque toca num lugar muito específico da gente, né, disso de a gente se ver como um se espelhar, né, e ver que é possível chegar ali naquele lugar. E da mesma forma que eu me espelho em, em várias mulheres que estão no cenário e que são extremamente bem, né, referenciadas e famosas, enfim. E uhum. é, é muito doido, então super aconteceu e é, é, eu acho que foi a melhor parte, assim, do... De ir nos eventos presenciais, hum, Se emocionou um pouquinho só, mas nem caiu ah... lágrima, ó. só ficou, só ficou. Foram os ninjas cortadores de cebola, exato. Poxa eles vida. são terríveis. Uhum. Carlos Santos mandou aqui: vamos poder ver a gravação depois? Sim, fica no Facebook. E eu tô postando agora as lives aqui da, da rádio no canal do Drops de Jogos, então vocês vão poder ver depois. Quem não tem, Face a gente vai postar vou postar cortes também tô na mesma batalha da Ituriana é difícil editar tudo depois é editar eu tudo. sofro cara é, Vitor mandou aí cheguei Regis tá aqui com a gente então, o é o tá, Rotive o... que a gente chama de o... Rivotrio ah, o Carlos Santos mandou aqui, também foi minha primeira vez na BGS, travei por um momento quando fui falar com ela, inclusive só fui por conta dela. O EJET, eu já reconheci ele de longe, eu acho que ele lembra disso, mas foi muito engraçado, porque o EJET, como eu disse, ele faz parte da comunidade há muito tempo. Então a gente já se fala, né, a gente tem um grupo no WhatsApp com a galera que é mais próxima, e eu já tinha visto a cara dele várias vezes. Então assim, quando eu vi de longe, aí ele veio se aproximando assim, e oi EJET, aí ele... Oi, eu... Então foi muito divertido, assim, a gente brinca, né, da, da questão do Ituri Reine e tudo, então a gente tirou foto que o Raço que começou, o Raço que é o Regilson, que tá na, na, na live também, uhum. ele tá no, ele é nosso moderador, e quando eu conheci ele presencialmente a primeira vez, ele prestou o juramento a e Rainha então tem uma foto ele ajoelhado prestando giramento e tal e aí o EJET foi na onda no meio da BGS tipo, ajoelhou assim tem foto disso é... aí é muito bom cara mas é são meus amigos assim a gente criou estabeleceu uma relação tão próxima que são meus amigos além de ser parte da comunidade sabe são pessoas próximas são pessoas uhum. que eu confio são pessoas que eu converso que eu gostaria inclusive de conversar mais mas nessa vida corrida, assim, eu tô sempre gravando alguma coisa, tudo, eu tento o máximo possível dividir a minha atenção entre a minha família, meu namorado e os meus amigos. Então, às vezes, eu nem consigo falar tanto quanto eu gostaria, mas eu fico muito feliz, assim, de, pelo menos no, nas lives e tudo, ter um contato mais constante, assim. Muito bom, muito bacana. Live emocionante hoje. E Regilson Londeiro mandou aqui, tem mesmo? Eu não te mandei? É... Não me mandou o Ale... quê? É, eu não entendi, entendi a pergunta dele aqui. É, o a Alexandre a foto Denardi. Ah é a foto, eu tenho ah, a foto. foto ó. O eu ruim tenho. é que não dá para mandar a foto, mas tem um, é um orgulho estar com uma camiseta do canal. O canal tem camiseta. Sim. Isso é uma coisa que eu acho doido, assim. Eu sou, eu sou jornalista, Ituriana, desde do, de, de games, né? Aham. Desde 2008, foi meu primeiro estágio na faculdade. Então eu tô aí com, com mais de 10, com mais de 15 anos no, no mercado. Você em dois, você estourou. E já tá com o público na BGS, meu. É, então, não, é, é, não é exagero que eu tô falando que você é uma das principais. É, mas é, é. É difícil, às vezes. Isso é uma coisa engraçada, assim. Uhum. Uh, é uma coisa, inclusive, que eu falo muito na terapia. É, reconhecer e validar as próprias conquistas, né? É uma Sim. coisa muito difícil de fazer. E é uma coisa que realmente, pra mim, é uma luta diária, porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui a pessoa que estabelece umas metas muito estranhas e consegue, às vezes, alcançar antes do que eu esperava. E aí fica parecendo o cachorro que caiu da mudança, sabe? Porque chega e fica assim... Tá, e o que, que eu faço agora? Então, isso é uma coisa que eu estou me acostumando ainda. Eu tenho outras metas, eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu acho que reconhecer onde eu já cheguei e não me julgar por não, talvez, ter chegado aonde eu gostaria expressa, assim é uma dificuldade, é um obstáculo muito grande na minha vida enquanto profissional, porque é, eu tenho racionalmente a consciência que eu já cheguei assim muito longe, que eu já conquistei muita coisa, mas é muito fácil também eu sair desse ritmo e ir para um ah, mas não é tudo isso, ah, mas eu preciso melhorar muito, uhum. e eu concordo que eu preciso melhorar muito, sabe, eu acho que o que faz a gente ser bom nas coisas é a gente continuar aprendendo, continuar estudando, continuar se dedicando, mas se dá aquele tapinha assim de vez em quando também é muito Sim. saudável e aí eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso é mas tem que tem que reconhecer e eu acho importante o, o que eu tô te falando aqui para você se entender assim são são é um, não é fácil para para todo mundo chegar no patamar que você chegou e que bom que você chegou que bom que tá dando certo que bom que tem essa comunidade linda que está aqui Eles no chat neste momento aqui e aí falou, o Carlos Santos mandou aqui, mano. Inclusive, tem um cara que vazou na foto minha com um juramento, que, que... que não entendeu nada quando eu tava ajoelhado. Eu só <risos> fazendo um juramento pra ela. Olha a loucura? Ai, muito bom. Inclusive, considera aí tu e alguns do reino mais do que alguns parentes. Ô, louco, gente. Calma. Mano. Vê aí direitinho como é que tá, tá <risos> o jogo. O, o, o EJET é sinceríssimo, sinceríssimo. Ele sempre solta assim, ó. Pá, corte rápido Tramontina. É isso aí. E Turiana, muito boa essa conversa, muito bacana conversar com você. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Eu acho que não. Assim, eu gosto muito de falar, né, sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira. Hum. Então, a única coisa talvez que eu acrescentaria, assim, é que eu hum. sou uma pessoa que gosta muito de hobbies, né? Então, eu é. gosto muito de animes, eu gosto bastante de falar sobre... O que, que você gosta de isso. assistir dos de... animes? É, os meus favoritos são One Piece, Jutsu Kaisen e My Hero Academia. Recentemente também Demon Slayer. Mas eu até hoje não terminei de ver a segunda temporada. Mas eu Você tenho um histórico muito grande. Gosto, mas não tá entre os meus favoritos. Eu gostava muito quando eu era criança. Aí depois passou um pouco, eu acho. Eu tive aqui na rádio, a, a rádio existia fisicamente, tá, gente? Antes uh -huh. de, de migrar pra minha casa. É, eu tinha um programa de anime aqui, e eu era o velho do programa. E aí eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco. A tinha uma ah. Richa, com os outros <risos> apreendentadores, que era tudo naruteiro. Eu falei, vocês não entenderam nada esse desenho? Eu não consigo assistir Naruto. Eu acho as aberturas incríveis. Eu acho Ela uma trilha sonora incrível. maravilhosa. Agora, o desenho em si... É, não, eu já fiz cosplay de Naruto. Quando eu tava na quarta série, eu fiz cosplay da Sakura. Assim, eu, eu gostava bastante, mas aí depois passou um pouco o hype. E da mesma forma, assim, conteúdo geek, de, de forma geral, séries de TV, principalmente adaptações, uhum. que nem agora The Last of Us. Cara, eu assisto tudo, eu gosto de estudar sobre essas coisas, eu gosto de Fórmula 1. Gostou do episódio então, do Billy do Frank? Gostei. Eu gostei muito. muito. Eu achei que deu uma profundidade pros personagens que a gente não tinha, né, do jogo. Então, não. foi assim... Maravilhoso. É, e aí, ah, enfim, só falar mesmo sobre isso, porque eu acho que é. Bom, assim, a gente sempre comentar, né, que se em algum momento alguém quiser conversar sobre isso, estou aqui também, entra na live, conversa comigo, sobre anime, sobre séries, sobre filmes, sobre Fórmula 1, sobre esporte. Cara, eu gosto de tanta coisa, assim, desconexa, de livro também, então, sempre vou poder, assim, conversar, qualquer coisa eu mando DM no Instagram, também eu respondo praticamente todo mundo, porque eu tô aqui é para isso, sabe, eu acho que é para ser um conteúdo de qualidade para ser entretenimento e para trazer uma positividade, assim, um bom momento na vida das pessoas. Então, se quiser bater um papo, entrar lá na live, tudo, estamos aí. E é isso aí, acho que é o resumão. É isso, bom demais. Cavaleiros do Zodíaco, tô assistindo um de 2001, muito bom, mas não entrou no meu top 5. Cavaleiros do Zodíaco, oh. vocês vão gostar quando vocês entenderem que o Tosco faz parte da, da obra de arte. É o conceito. Desenho. É o conceito. É vilões toscos. <risos> os caras explicam o plano. É um negócio ter furado pra caramba. É uma coisa muito louca. Gente, muito obrigado aí pela presença. E Turiana, vou continuar aqui um pouquinho com a live, mas prazerzão conversar com você. Sorte. Um beijo. Obrigada Se demais cuidar. pelo convite. E obrigada pela companhia, né? Eu espero que. Você ótimo. tenha curtido aí conhecer também um pouquinho mais sobre os detalhes da história. E qualquer coisa também tô disponível, como eu disse, na minha DM. Serve para todo mundo do chat e, claro, também para você, Pedro. Prazerzão. Espero que a gente fale mais vezes. Se <risos> Até mais, cuide, pessoal. Então. Um beijo, Tchau, descanso, Pedro. Tchau, tchau. Vamos seguindo aqui só mais um pouquinho com a live, gente, para a gente dar as últimas notícias aqui da semana. Vamos ter... Deixa eu dar uma, primeiro alguns avisos para vocês. É, por conta do... Da do News Games do Rick Sampaio, que muita gente não tinha Facebook e queria assistir, eu estou reupando as entrevistas do News Games no canal do Drops de Jogos. Tem o canal da Rádio Geek, tem muita coisa legal, mas tem algumas coisas, inclusive, que não estão no ar, que eu estou recuperando, gente. Eu recuperei o primeiro News Games, que tem os erros de gravação, um negócio muito louco, assim, que eu resolvi pegar esses dias. E eu estou tentando monetizar o Drops de Jogos, então a gente está reaproveitando alguns conteúdos para justamente entregar para vocês. Gente, vamos para as notícias de hoje. Monique Alves separou aqui. Aliás, eu vou, vou, eu vou fazer, produzir um conteúdo muito legal com a Monique em breve e eu quero muito que vocês acompanhem comigo. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vamos ver aqui direitinho as notícias, gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Primeiro aqui, Death Stranding 2, lá no Drops de Jogos, que é o meu site de notícias. Death Stranding 2 seria reescrito sem a presença de Ellie Fanning, segundo o Kojima, atriz que fez é, uma lévola. A atriz falou com o criador em podcast. Vamos ver juntos aqui. Olha que bonitinho os dois. Ela é bem novinha. É, designer de jogos Hideo Kojima afirmou que a história de Death Stranding 2 teria que ser reescrita por completo caso a atriz Elefnen se recusasse recusasse sua participação no projeto. Segundo ele, em seu podcast Brain Structure, o personagem, da, o, o o personagem o papel da personagem é integral para a trama e ela terá mais importância dentro do universo e do seu jogo. Kojima afirmou que escreveu a personagem justamente para a Femin. O talento e o charme de Ellie criam uma personagem como nenhuma outra. Não posso compartilhar muito, mas ela será muito importante mesmo. Sim, eu criei... É com ela em mente, estava bem preocupado se ela negasse a oferta. Teria que jogar diversas cenas que eu escrevi fora, já que ela interpretará um papel grande ali. E as informações aí são do site Nerdismo, que inclusive deu um furo importante aí sobre a, os jogos físicos da Microsoft, que não vão rolar mais. Esse podcast é muito bom, gente. Recomendo que vocês assistam. É bom. Spotify. É mais monótono para ouvir, mas traz conteúdos muito bons, porque é direto da fonte, né, gente? Where does she... Nick Reffin. E tem kind of, muita coisa he bacana. he probably introduced you guys and like they honestly kind of cracked the code, like it was very funny how, you know, these die hard fans, they just completely knew. Um and so they did but it's exciting. I always love to challenge myself and surprise people and então tem essa conversa super bacana do Hideo Kojima com a Ellie, eu não vou traduzir aqui exatamente o que foi falado, mas é muito bacana para vocês ouvirem aí e acompanharem tudo o que está rolando. Vamos para mais uma notícia importante, Alan Wake 2 está jogável do início ao fim, divulga a Remedy. Uh, em seu recente relatório fiscal, a Remedy confirmou que Alan Wake 2, um dos seus maiores projetos dos últimos anos, já está jogável do início ao fim. A sequência atualmente se encontrava em plena produção e, segundo o CEO do estúdio, o Theo Virtala, o próximo passo do desenvolvimento é a fase de polimento. Virtala afirma que a franquia é muito valiosa para eles, então desejam entregá-la ao público com o mais elevado nível de refinamento possível. Ele ainda... Ele ainda Fez uma observação que, embora Alan Wake Master, lançado em outubro de 2021, não tenha conseguido gerar os royalties suficientes para que o estúdio, para o estúdio, desesperar que Alan Wake 2 se prove uma história diferente e gere um aumento maior de vendas para a companhia. Tem o trailer oficial. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. We all come to a story with hopes and Sometimes it would be better to live with that hope without ever finding a story. This is not the story you want it to be. This story will eat you alive. This story Alan Wake 2, gente, para esse ano. Muito bacana aqui para vocês poderem acompanhar. Vamos então aqui para as notícias da Nintendo, gente. A Nintendo fez um Direct muito importante recentemente. O Nintendo Direct primeiro do ano. Após muitas expectativas, uma nova edição de Nintendo Direct ocorreu. É, nesse dia 8 de fevereiro, e detalhes de jogos que chegam no primeiro semestre foram revelados. O Pikmin 4, após um anúncio tímido no, em setembro do ano passado, o Pikmin 4 recebeu sua primeira demonstração de gameplay para abrir o Nintendo Direct. Além disso, o lançamento do jogo está agendado para 21 de julho de 2023 e incluirá legendas em português para o Brasil. Teve o Samba de Amigo Party Central, o Samba de Amigo clássica franquia de jogos de ritmo da SEGA, está de volta com samba de amigo Paris Central. Esse novo jogo chega no verão americano, que é em julho, que é o nosso inverno, é, de 2023, e promete mais de 40 músicas populares em diferentes ritmos, além de outras que devem chegar via DLC. Outro destaque é o modo World Party, que é um battle royale em que os jogadores com menos pontos são eliminados progressivamente até restar apenas um vencedor. Vai ter Bayonetta Origins, apresentado pela primeira vez durante o The Game Awards. É, Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon recebeu o primeiro trailer de gameplay que destaca os, visua os visuais cartunescos e combates, que tem muita dinâmica completamente diferente dos jogos tradicionais da franquia. Parece que vai ser o Wind Waker aí do... Do... Baioneta. We Love Katamari, uma das franquias mais excêntricas e estranhamente divertidas do mundo dos games. Katamari ganhará um novo lançamento remasterizado para 2 de junho para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Vou mostrar aqui os dois últimos. Aqui. Vai ter Dead Cells Return to Castlevania, que aí é um, é um conteúdo temático que mergulha no Castelo do Drácula. Com cenários icônicos da franquia da Konami. O Sea of Stars vai ter o Batten Keitos e eu vou mostrar duas coisas aqui para a gente fechar esse texto: o The Legend of Zelda Tears of Kingdom, que recebeu um novo trailer com a gameplay e breves detalhes da história, e teve o Metroid Prime Remastered, que já está sendo jogado aí pelos youtubers, confirmado em partes. Confirmando em partes alguns dos antigos rumores, Metroid Prime Remaster foi anunciado oficialmente pela Nintendo, estrelando novos visuais e controles otimizados para uma experiência mais confortável, com suporte para os dois analógicos. Ele começou a ser vendido por 200 reais na Nintendo eShop brasileira. Vamos ver Metroid mais. Prime Game is remastered on Nintendo Switch. Metroid Prime Game, originally released on the Nintendo GameCube system, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than meets the eye. Advisors are the key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock-on feature. Then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred play style. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop later today. The physical version of the game will be available in stores February 22nd. Bom demais acompanhar o Metroid Remaster. Para quem gosta da Samus Aran é muito lindo a gente ver isso. E vamos ver, claro, Zelda Tears of the Kingdom, sucessor de Breath of the Wild, para a gente ficar bem informado aqui. E vão curtindo e vão compartilhando aqui essa live. Muito boa conversa com a Ituriana hoje. Vamos ver juntos. my servants sweep over hyrule eliminate this kingdom and her allies leave no survivors <laughs> sure you'll be able to stop him. Please, lend him your power. Bem aéreo o jogo. Muito legal. Vai vir aí para mexer com o mercado como um todo, assim como o Breath of the Wild fez. Vai ser muito bom o jogo. É isso, gente. Tivemos aí as notícias da Nintendo antes. Uma notinha aqui do Tecnoblog, importante para eu ler com vocês aqui. Chegou a vez de... da Nintendo. Fãs pedem tradução para Zelda The Breath of the Wild 2. Fãs agora iniciou uma campanha para que o novo Zelda seja traduzido para o português, após a SEGA atender o mesmo pedido no novo Sonic. Depois da SEGA, a Nintendo agora é alvo de uma campanha de fãs no Twitter. Jogadores brasileiros começaram a levantar a hashtag Breath of the Wild 2 em PTBR, que pede a tradução do game, de português do game Zelda, The Zelda, Legend of Zelda Breath of the Wild 2, é, no Nintendo Switch. Isso na verdade foi no ano passado, gente. Antes desse game ganhar o nome de Tears of. Kingdom. Parece que a campanha continua, porque os fãs estão todos aí querendo todas essas novidades. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.